Olá, hoje eu quero falar com você sobre um sentimento chamado choro compulsivo. Não, não, não é esse tipo de choro não. Sabe aquele momento que está tudo bem? Sabe aquele momento que está tudo joia está uma maravilha? Mas mesmo assim em seu coração... Em sua garganta você tem aquela vontade de chorar, de se desesperar, de fugir, de desaparecer, de sumir de tudo e de todos? Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Você já passou por esse tipo de situação? Então faz assim, fica comigo mais um pouquinho Desejar, dê o seu curtir Se você não se inscreveu nesse canal Se inscreva Eu senti no meu coração E estou gravando vários e vários vídeos Que falam sobre sentimentos Que muitas das vezes poderão levar a pessoa a desejar atirar a sua própria vida então faz assim fica um pouquinho mais comigo se inscreva compartilha e vamos usar essa caixa de texto aqui embaixo para sugerir para criticar para comentar e para que nós possamos juntos levar essa mensagem entender um pouco esse tipo de sentimento para que juntos possamos encontrar uma saída para aquilo que tanto está destruindo a vida do ser humano, chamado suicídio. Fica mais um pouquinho comigo, em nome de Jesus. Com certeza você já chorou, não é verdade? Muito, né? tem pessoas que, que choram com um pouquinho mais de facilidade por exemplo assistindo filme ou até mesmo esses pequenos vídeos que nós encontramos nas redes sociais ou de repente choram um pouquinho mais lembrando de, uma, de, uma, de algo do passado ou até mesmo choram enquanto ri não sei se você é uma dessas pessoas no mundo da psicologia há, não há preocupação nenhuma em relação a esse tipo de comportamento. Mas eu quero aqui por um instante é, trazer uma preocupação por minha parte um pouco maior do que a psicologia. Porque se de repente esse sentimento, esse desejo, essa atitude de um choro compulsivo já vem sendo decorrente sobre a sua vida, é o momento de nós pararmos e prestarmos a atenção sobre esse tipo de comportamento. Ou seja, se o choro ele é um sentimento, seja ele de dor, seja ele de alegria, seja ele de tristeza ou seja ele de decepção, ele deve ser avaliado ou até mesmo reavaliado. Por que eu falo isso, meu querido e minha querida? Porque eu conheço muitas pessoas iniciou-se um processo de depressão porque esse choro, essa ansiedade era contínua. Simplesmente no fato de, como eu falei, assistir um vídeo, ouvir uma música ou falava-se de uma roupa, de uma certa época e esse desejo de chorar aumentava cada vez mais na sua vida. Ou seja, comecei a perceber que no seu coração ah, não havia cicatrizado uma ferida, uma dor, um sofrimento, uma perca que aconteceu no seu passado. É por isso que eu quero falar aqui com você sobre cura. Cura da alma, cura do espírito, cura de feridas. Ah, mas eu não tenho isso. Então faz o seguinte, vai assistir um desenho, chorar com o um desenho, né, porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um assunto muito sério. Existem pessoas querendo tirar a sua própria vida porque ainda não conseguiu, por exemplo, perdoar. Não conseguiu ainda curar o seu coração de feridas. Feridas que aconteceu no seu passado. Feridas que trouxe machucaduras, dor no seu coração. E que hoje o seu coração, a sua vida se torna tão sensível que às vezes poucas coisas podem trazer essa vontade. Essa vontade de se entristecer, de desanimar, se desmotivar. E o choro, que, que são uma manifestação daquilo que nós temos internamente no nosso coração, começa a ser frequente e contínua em nossas vidas. Eu quero aqui, meu querido e minha querida, deixar algumas palavras de cura e de restauração para a sua vida. Por exemplo, a primeira delas, uma postura que nós devemos tomar em relação se esse sentimento acontece em nossas vidas. Ou seja, se o meu coração está magoado somente por a minha vontade, eu não consigo vencer eu não consigo retirar, eu não consigo liberar. Então por isso que eu gosto muito de um texto que está em Salmos 51, 10, quando a palavra de Deus fala assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Somente em Deus e com Deus nós conseguiremos um novo coração, um coração puro, um coração novo, um coração liberto, um coração restaurado. Não que muitas das vezes faça com que a nossa mente ou o nosso sentimento ainda esteja ligado a algo do passado. Mas quando em Deus através de Jesus Cristo, eu consigo esse novo coração, então eu consigo sim restaurar a minha vida, restaurar o meu coração e ao mesmo tempo liberar cura para a minha alma, para a minha vida. Uma segunda postura que eu posso deixar aqui é o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, quando ela diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, meu querido, quando eu expresso do meu coração, através da minha voz, ou confessar o meu pecado a Deus, a palavra de Deus fala que Ele é o que pode nos perdoar. Ele é o que pode nos purificar de toda a injustiça. Lá no livro de Tiago 5,14, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura. Então pensa assim junto comigo, a cura eu consigo através do confessar o pecado, o meu pecado, a minha dor para uma pessoa. O perdão eu recebo de Deus. Mas o processo de cura eu consigo quando eu abro o meu coração para uma, uma outra pessoa. Então por isso que uma das posturas é, se você tem esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, abre o teu coração para uma pessoa, abre o teu coração para uma pessoa que você confia, seja ela seu pastor, sua pastora, seu orientador, seu líder, com certeza essa pessoa vai te ajudar. Vai te orientar a você entrar num processo de cicratização, de um processo de cura e um processo de libertação. E com certeza ali você vai encontrar também restauração para o seu sentimento. Uma terceira postura que eu posso colocar aqui é perdoar, perdoar aquele que lhe feriu. Mateus 6,14 diz, Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Deus coloca aqui, meu querido, uma condição. Uma condição que se eu liberar perdão para aquela pessoa que me feriu, Aquela pessoa que me machucou no passado. Ele diz que o próprio Deus me perdoa também dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Ou seja, meu querido, eu não consigo passar a vida inteira sofrendo, padecendo, chorando, carregando uma pessoa em minhas costas, carregando uma dor, um sofrimento, uma decepção que aconteceu, mesmo que seja difícil esse liberar o perdão perdoar essa pessoa, mesmo com que, que ela não venha pedir perdão, porque muitas das vezes essa pessoa não é humilde o suficiente para pedir o perdão, mas o processo começa tão dentro de você, que está em você o processo de liberar o perdão a ela, porque afinal das contas, é você quem sabe que está sofrendo. Afinal das contas, é você quem sabe que está padecendo porque no seu coração ainda existe um ressentimento de dor, de sofrimento e que isso está trazendo maldição para a sua vida. Que isso está trazendo sofrimento para a sua vida. Pensa nisso, nessa postura e libere perdão. Jesus, por exemplo, foi um grande exemplo de uma pessoa que perdoou. Quando ele disse, né, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Vai ter momentos sim de choro, vai ter momentos sim de tristeza, vai ter momentos sim que de repente você tem desejo de chorar, mas haverá momentos sim de alegria. E viver a alegria é o melhor remédio que podemos dar para as nossas próprias almas. Então faça assim, antes de chorar, ria, sorria, Deu vontade de chorar? Chore, mas chore com aquele que chora com você. Não se tranque, não se feche, não fique isolado, retendo somente esse sofrimento com você. Chore, como diz a Bíblia, chore com aquele que chora. Não fique nesse choro eternamente. Deus te concedeu uma vida cheia de alegria. Deus te concedeu uma vida cheia de esperança, de liberdade para viver essa vida repleta de paz e de alegria. Então não existe condenação sobre a sua vida e eu posso aqui até abranger num contexto geral indiferente aquilo que você passa. Às vezes a gente encontra adolescentes, jovens passando por esse processo. Processo que ocorreu porque foi discriminado, foi rejeitado, até mesmo por por pais. Meu querido minha querida, você não precisa viver isso na sua vida. Você precisa se libertar disso e viver a nova vida que Deus tem para sua vida. E para mim finalizar esse vídeo, eu quero deixar um último texto para você que está em Salmos 30, verso 5. Quando ele diz, o choro... Ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar, mas virá alegria, virá bons momentos em sua vida. O que eu preciso? Crer. Creio em nome de Jesus e Ele considerar aquilo que o seu coração deseja. Fica com Deus, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal e vamos fazer essa ferramenta, uma ferramenta transformadora para aquele que tanto assim precisa. Obrigado, fica com Deus, em nome de Jesus.